Olá amigos da TV Biblio, nós estamos aqui na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro para participar e fazer a cobertura do Seminário Conexão Leitura. E aqui do meu lado a Janine Duran, ela que é coordenadora do programa Prazer em Ler do Instituto C&A. Janine, como, é como é que vocês estão lidando, tocando esse programa? Fala um pouco sobre esse programa para a gente entender um pouco. O programa Prazer em Ler, ele está, nesse ano, completando 12 anos. Né? Então, o Instituto viu a necessidade da gente investir em bibliotecas comunitárias para garantia do direito à leitura. Então, numa primeira fase, foi investido em bibliotecas individualmente, depois elas foram se conectando em polos, e atualmente a gente tem redes de bibliotecas comunitárias nos estados, em oito estados hoje apoiados, mas uma rede nacional de bibliotecas comunitárias que se articula entre si para pensar o direito à leitura, a estratégia de incidência em políticas públicas como que faz a gestão compartilhada nas bibliotecas e o um enraizamento comunitário e a gente está num último ciclo agora até 2018, que é o fechamento do programa e a organização da sustentabilidade das redes para que elas acolham todo esse conhecimento que foi é, desenvolvido, organizado coletivamente nos últimos anos e toquem o projeto de forma é, autogestionária. Inclusive, um dos parceiros de vocês é a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, né? inclusive uma das organizadoras aqui do evento. Como é que nasceu essa parceria? A, a Rede de Bibliotecas Comunitárias nasceu dentro de um dos encontros nacionais que a gente promove anualmente né? e. Na conexão entre as bibliotecas e os polos, viram que existem muitas lutas, muitos assuntos, muitas trocas que seriam bastante fundamentais que fossem trocadas nacionalmente, fora a incidência em políticas públicas, no projeto de lei que está no Senado. Então, essa rede ela se organiza em 2015, e a partir de 2016 a gente apoia a rede para estruturar ferramentas, aprendizagens, para que para que a agenda do direito à leitura se mantenha. Janine, você falou em relação à questão da sustentabilidade, né? como é que o, o Instituto, o programa está se preparando para garantir a manutenção desses projetos, investimentos, como é que vocês trabalham em relação a isso? A gente tem alguns pilares de atuação né? Um deles é a aprendizagem É como que a gente organiza Todo esse material que foi constituído é, Dentro das próprias bibliotecas O outro são as parcerias Então a gente tem núcleos de mobilização De recursos e articulação Em que a gente tem estudado Nos contextos locais e no contexto Nacional, quem são esses parceiros Sejam eles públicos Privados Parceiros internacionais Enfim, a gente está localizando é, as diversas formas de sustentabilidade, de apoios é, e além disso fazendo um programa horizontal de gestão dessa rede né, tendo muito em mente a gestão compartilhada para que isso se mantenha de forma equilibrada no Brasil todo então a gente está estruturando esses pilares para que na nossa saída a rede nacional seja esse multiplicador de conhecimento daqui para o futuro Genin, muito obrigado Obrigada a você